Fala galera, mais um The Watch no Canadá começando pra vocês Hoje eu vou falar sobre o programa de pontos de imigração Para a imigração canadense Chamado Express Entry Se você não conhece ou se você conhece Mas você não sabe o que acontece, não sabe como funciona Ou você não conhece, quer saber como funciona, quer saber o que acontece Então fica nesse vídeo e check it out Música Antes de começar o vídeo já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like aqui nesse vídeo que ajuda bastante o nosso canal a crescer A gente aqui traz conteúdos exclusivos sobre intercâmbio no Canadá, na Austrália, na Irlanda, em Malta A gente trabalha com mais de 20 países, eu sou o Thiago Deotti, CEO e dono da Two Easy Travel Brasil, Austrália e Canadá e a gente oferece intercâmbio e pacotes de viagem para mais de 20 países ao redor do mundo Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo já se inscreve aqui no canal, toda semana a gente está subindo Então já se inscreve, deixa seu like e deixa seu comentário também, beleza? Agora vamos pro o vídeo. O que é o Express Entry, galera? Eu vou falar bem por cima o que significa isso, tá? Porque eu não sou agente de imigração, lembrando que a gente trabalha em conjunto com agentes de imigração canadenses que podem auxiliar no seu processo junto com o nosso processo de estudos para você que é vir aqui pro Canadá, beleza? Então, o que é o Rx Present? O Rx Present é um programa de pontos baseados na sua vida, na sua carreira, na sua vida educacional, tudo que você fez no seu passado até o dia de hoje, para ver se você conta pontos suficientes para poder fazer a sua imigração aqui no Canadá, tá? Então, como que funciona? Aqui embaixo eu vou deixar um link para vocês da calculadora de pontos, tá? Pro Express Entry. Então, como que isso funciona? Vamos dizer que você aí... Fez uma faculdade de 4 anos no Brasil, na área de TI. Já trabalha como web developer por 10 anos, está vindo com a sua esposa, tem um filho, e você ainda não fez o IELTS, por exemplo, você não tem inglês, você não, não fala inglês. O que é um caso bastante comum que a gente recebe praticamente todos os dias, né? É, então o que acontece? Você vai ter uma pontuação, porque você... Tem, vamos falar, 27 anos, você tem uma certa pontuação. Você tem uma graduação, você já aumenta bastante a sua pontuação. Se você tem uh, experiência na área de atuação por, por X anos, você aumenta ainda mais a sua pontuação. A cada ano que você tem de experiência profissional, você aumenta a sua pontuação e a sua chance de migrar para o Canadá. Agora, o que é um ponto engraçado, que ele é negativo e positivo ao mesmo tempo é a sua família. Então, uh, se você está vindo com a sua esposa, você está vindo com o seu marido, o seu, a sua esposa ou o seu marido eles te tiram. Um Pontos na hora de você aplicar o Express Entry. Porém, se a sua esposa ou seu marido também tem formação, também tem nível de inglês e também tem experiência na área, os pontos que eles te tiram, eles acabam te dando a mais do que aquilo que eles tiraram, entendeu? Mas tirando isso, é, a sua esposa ou seu marido te ajudam com a pontuação, caso tenha essas coisas que eu acabei de falar, tá? Ah, um outro ponto interessante, se você tem irmãos no Canadá, também conta bastante pontuação para você poder fazer a migração pelo Express Entry. Ah, pouca gente vem falar comigo sobre isso, normalmente as pessoas que têm parentes no Canadá já sabem como funciona o processo, eu acho... Uh, mas não é uma questão comum da gente ver, tá? Mas você tem parentes no Canadá, irmãos no Canadá ou irmãs ajuda bastante também. Agora, vamos falar sobre o que é a pontuação, né? Todo mês, duas vezes por mês, eles soltam o resultado de todas as pessoas que foram convidadas a participar, que atingiram aquela pontuação mínima ou mais e foram convidadas para poder participar desse programa de imigração. Então como que funciona? Vamos falar que você teve a pontuação necessária para aquele round, né? Pra, eles chamam de Round of Invitations, então vamos falar que você teve a pontuação mínima exigida, uh, vamos falar que hoje a pontuação estava 425 pontos. Aqui embaixo você vai ter um link também para checar a pontuação de hoje, dessa semana, tá? desse próximo Round of Invites. tá? Então vou deixar aqui embaixo para vocês o link para vocês irem acompanhando para ver se você tem a pontuação, calcula lá no link que eu falei no, no começo, veja a sua pontuação e veja se a sua pontuação vai encaixar com a pontuação que eles precisam, deu para entender? Vamos lá. Então a, a, cada, a cada duas semanas eles chamam um número X de pessoas que tem mais do que a pontuação que eles pediram para você poder fazer a aplicação de fato do seu visto, tá? Então quando você abre a sua ficha no site da imigração e coloca lá o seu perfil, então olha, eu estou aqui me candidatando para aplicar para o Express Entry, eu tenho X anos de graduação, tenho uma pós, eu trabalho, eu tenho inglês, blá blá, blá. então você vai colocar tudo esses negócios lá no seu perfil do Express Entry e vai enviar para eles e esperar ser chamado, a partir do momento que você é chamado, que você recebe a carta de invite deles, a carta convite deles para aplicar esse visto, aí sim você vai enviar sua documentação de fato eles vão realmente checar a sua vida inteira para ver se você é uma pessoa idônea para ver se você realmente é aquilo que você está falando, então nada mais justo, não é mesmo? Afinal, você está mudando para um país que não é o seu, eles não querem uma pessoa de, que não é de bem aqui, não é mesmo? Então, você tem que enviar um monte de documentos, então, fazer a, a tradução do seu diploma, validação do seu diploma, tem que mandar documentação aqui para o Canadá, então tem assim, tem bastante documentação que você vai precisar enviar que um agente de imigração vai te passar com mais clareza, tá? Lembrando que eu não sou agente de imigração, estou passando essas informações para vocês que também podem ser visualizadas em outro link aqui abaixo. Todas as informações que eu estou falando, vocês podem ver no link abaixo do do CIC, que é o órgão regulamentador da imigração canadense. Tá? Então todas as informações estão aí, informação pública para vocês uh, e de graça para vocês poderem checar também, tudo em inglês, obviamente. tá? Então vamos falar que você também não tem alguns dos pré-requisitos que você precisa, então pô, igual eu falei lá no começo você trabalha com TI, você fez uma formação você tem uma pós, você tem um mestrado, ou, ou você trabalha na área, então você tem pontuação suficiente porém você não fala a língua, então o que é o mais interessante, você vir pra cá pro Canadá faz um curso de inglês, já vem com study permit, que isso é uma, um outro papo que eu vou falar pra vocês num outro vídeo, mas já venha com study permit, né que é a permissão pra você estudar, e depois você renova isso pra um college ou alguma coisa assim, se você precisar vamos falar que você só tem uma graduação e você vai fazer uma pós, então faz a sua pós aqui para poder ganhar experiência educacional, experiência de trabalho enquanto você está fazendo a pós, então tem muita, muita, muita informação e muita coisa que você pode fazer para agregar no perfil de vocês, então se você já tem tudo isso e não tem inglês, vem para cá, faz o inglês, né? faz um ano de inglês, por exemplo, se você não tem nada de inglês, vem cá, faz seis meses, um ano de inglês, e faz o IELTS e aplica para o x conversa com a gente de imigração, fala com a gente, e aplica para o Express Entry, pode ser que você tenha pontuação suficiente para poder fazer isso, agora se você não tem a língua ou se a sua graduação não vai contar pontuação suficiente, ou se você precisa de mais pontuação, fazer uma outra graduação, fazer uma pós, um mestrado, alguma coisa assim, você também pode ter essa opção aqui então vem para cá, faz o inglês, faz um college, né? a parte do college já expliquei em alguns outros vídeos, eu vou fazer um vídeo bem mais completo falando só sobre colleges mas se você faz um ano de college aqui no Canadá, que pode ser graduação, pós-graduação ou mestrado, você ganha mais um um ano extra, então são dois anos no total, um ano de estudo e um ano só de trabalho, full time, 40 horas por semana, quantas horas você quiser trabalhar por semana e isso vai contar para você uma pontuação muito grande de experiência educacional no Canadá e profissional no Canadá, que vai te somar muita pontuação. Ah, se você fizer dois anos de college, por exemplo, você ganha três anos de visto de trabalho, então esse é o, é o, é o grande lance de você vir estudar aqui no Canadá. então Pega o pensamento, você vem para cá, faz o inglês, faz um college de dois anos, ganha mais três anos de vida de trabalho, então são quase cinco anos e meio aí que você vai passar no Canadá, então são três anos que você pode trabalhar full time, dois anos que você pode trabalhar part time, 20 horas por semana enquanto você estiver estudando, enquanto você estiver no curso de inglês, não é permitido trabalhar, porém você já vai ganhando vivência no país, vivência na língua, quando começar a trabalhar experiência profissional, experiência educacional, pontuação certeira para poder fazer o processo de Express Entry. Agora, galera, quem não pode aplicar? Quem, quem já tem mais dificuldades para aplicar? O X-Present é um programa que eles precisam de pessoas jovens, tá? então a, a, grande, a grande pontuação vai até 30 anos, a partir dos 30 anos, calma meus amigos acima de 30 anos, eu também estou chegando lá, eu sei como é que é, mas não se desesperem, acima dos 30 anos você não pode mais migrar? De maneira nenhuma, você pode, só que você perde mais pontuação a cada ano que passa. Tá? O X-Present é um programa voltado para quem? Casais, jovens que querem ter filhos no Canadá ou que estão trazendo os filhos pequenos para o Canadá, esse é, esse é o grande perfil que o Canadá busca, que é justamente para poder popular o país e trazer mão de obra de qualidade aqui pro país, tá? Agora, se você não, tem, é, não é casado, não tem filhos e quer vir para cá também, obviamente que vai dar certo, tá? Obviamente que vai dar certo. Cada perfil uh, tem um, uh, uma pontuação diferente, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo para vocês é para animar vocês, é para vocês poderem entrar nos links aqui embaixo, fazer o cálculo dos seus pontos ver qual pontuação que eles precisam e ver o que você precisa para poder atingir aquela pontuação necessária, tá? Então, o Express Entry é basicamente isso, um programa de pontos onde você vai somando pontuação para você poder migrar, beleza? Então, galera, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, manda uma pergunta aqui embaixo, manda um e-mail para a gente no info, arroba, Lembrando que a gente trabalha com vários colleges aqui no Canadá, mais de 85 colleges em parceria com as nossas escolas que a gente trabalha por aqui. Então, a gente consegue ajudar vocês a vir fazer o inglês, a vir fazer o college e, em conjunto, com agentes de imigração para fazer você migrar para cá também já pensou que é legal poder vir para cá e curtir tudo isso daqui sendo residente do Canadá esse é um sonho bacana de ter hein? lembrando que obviamente não tem só o Express Entry para vocês poderem fazer o programa de imigração existem mais de 60 tipos diferentes de programas de imigração que o Canadá oferece então se você não se encaixa em um do perfil do Express Entry vale a pena você conversar com a gente de imigração para poder saber em qual perfil você se encaixa para qual programa você se encaixa, né? Lembrando que cada província também é diferente. Se você, por exemplo, às vezes a gente tá... Eu tô aqui fazendo um vídeo falando de inglês, mas você fala francês. Se você fala francês, você pode migrar para o Canadá, estando em Quebec, por exemplo, né? Fazendo para Montreal, por Quebec. Assim como o processo de Ontário é diferente, assim como o programa de Manitoba é diferente, assim como o programa de Saskatchewan é diferente. Então, a, cada província tem o seu programa diferente, tá? Então, eu sugiro que você converse com a gente, converse com um agente de imigração para ver em qual deles o seu perfil encaixa melhor. Então, fala com a gente, manda e-mail no info, arroba segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, comenta e a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Beijo de áudio pra vocês e até lá.